Olá amigos, muito bom dia a todos, quarta-feira dia 27 de outubro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e esse é o nosso podcast diário do agronegócio. Nesta quarta-feira, nós vamos falar sobre o embargo chinês às carnes brasileiras, que levou a mais de 100 mil toneladas de proteína a ficarem paradas nos portos do gigante asiático. O trigo e os trabalhos de colheita também serão atualizados nesta edição. Vamos ainda saber como fica o tempo para esta quarta-feira e trazer as cotações no mercado agrícola. O AgroLink News tem o apoio da BASF, então...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 você fica por dentro de todas as notícias do setor. Além do nosso podcast, você também pode ser um colaborador e acompanhar diariamente a nossa newsletter. Trago aqui os principais destaques desta quarta-feira. O agronegócio gerou mais de 9 mil empregos diretos no último mês de setembro. O mês ele teve o segundo menor desempenho do ano, somente atrás de março. O trigo também apresentou um preço estável. A liquidez segue baixo no Brasil com as atenções voltadas para os trabalhos de colheita. Na soja, o esmagamento do grão em Mato Grosso já supera 750 mil toneladas. A estimativa é de que até o final da temporada 2021 sejam esmagados mais de 10 milhões de toneladas. Estes alguns dos principais destaques desta quarta-feira e nós abrimos o programa de hoje falando sobre o embargo chinês com relação às carnes brasileiras. A China liberou nesta terça-feira a primeira carga de carne bovina depois de mais de um mês. A carga oriunda do Tocantins foi certificada no dia 26 de agosto e embarcada no último dia 10 de setembro. Representantes do setor acreditam que esta liberação possa ser um sinal de que os outros lotes venham a ser aprovados pelo governo chinês. Os bloqueios às carnes iniciaram no início de setembro e chegaram a ser embargadas mais de 112 mil toneladas de carne. O motivo do bloqueio foram os dois casos atípicos de vaca louca registrados em Minas Gerais e também no estado do Mato Grosso. Agora, com esta retomada das negociações, com esta reabertura ao gigante asiático, os produtores brasileiros têm um bom sinal vindo no mercado externo. Seguindo em frente, a gente fala agora sobre o trigo. Neste mês, o Rio Grande do Sul, um dos principais produtores brasileiros, iniciou os trabalhos de colheita do cereal. E para fazer uma análise sobre este cenário e também acompanhar as perspectivas com relação ao futuro do mercado do trigo, e agora a gente conversa com o consultor da consultoria Trigo e Farinhas, Luiz Carlos Pacheco. Inicialmente, quais são as expectativas para a cultura neste ano? Bom dia, Lucas. A você e aos seus ouvintes eu devo dizer que o Estado vai colher, talvez, a sua maior safra nos últimos 20 anos. Entre 3,2 e 3,5 milhões de toneladas, isso é quase três vezes mais do que o Estado consegue é, moer através dos seus moinhos. Então, é este grande volume de comercialização vai ter que ser escoado. Estima-se que a exportação leve mais ou menos 1 milhão de toneladas neste ano, das quais umas 850 mil, mais ou menos, já foram comprometidas até agora. Por outro lado, nós temos 1 milhão e 300 mil toneladas usadas pelas indústrias, então, daí a é 2 milhões e 300 e sobraria mais 1 milhão e 200 ainda para ser vendido. Isso é muito trigo. Certamente vai pressionar os preços. Então quem vender antes vai vender melhor. Talvez aumente um pouco a exportação no mês de janeiro, que ainda os preços estão altos, ou se venda para outros estados. A perspectiva é de vender para Santa Catarina algo em torno de 200 mil toneladas e para o sul do Paraná, Algo em torno de 250 mil toneladas também. Pacheco, houve um aumento na área plantada do grão na região sul, que levou os produtores a darem mais atenção para esta cultura? Certamente foi o aumento grande significativo dos preços e do lucro. Normalmente o, o trigo não é um produto que dá muito lucro. Ele é plantado mais para fazer cobertura para utilizar a, a mão de obra e, e o maquinário eh, durante o inverno, para não ficar tudo parado. Mas, neste ano, está dando entre 14% e 15% de lucro no Rio Grande do Sul, em torno de 18% a 19% no Paraná. Então, o, o trigo está começando a dar lucro. Então, eh, foi isso que fez os agricultores aumentarem a área. Também ah, houve um aumento da demanda por ração, já que o milho eh, teve um, uma grande quebra eh, e o trigo tem mais ou menos 12 a 14% de proteína. Então, houve uma demanda substancial do setor de rações sobre o trigo e sobre o farelo de trigo. E esse aumento de produção do trigo é uma tendência duradoura ou apenas uma questão passageira? Eu acho que deveria ser duradoura, porque o Brasil é, importa metade do que consome, então existe muito espaço para se produzir trigo aqui no Brasil e se consumir aqui dentro mesmo. O próprio Rio Grande do Sul, tem uma área enorme de trigo que, que poderia ser plantado na esteira da soja. Se planta 5,4 milhões de hectares de soja no, no Rio Grande do Sul e somente 1 milhão de hectares de, de, de trigo. Então tem aí 4,3 milhões de hectares de, de espaço para se produzir trigo é verdade que se aumenta a produção de gado e tal mas o gado não não ocupa 3.3 é, milhões de hectares ou 4.3 milhões de hectares é, é, cada ano então existe muito espaço para se si produzir trigo. Nós estamos conversando com o consultor Luiz Carlos Pacheco. Lhe pergunto qual é a melhor forma de incentivar o cultivo do trigo no país para que possamos chegar à autossuficiência do cereal. Qualquer commodity plantada expande à medida que se exporta. Não que se, que se estabelece é, indústrias. A indústria é um passo bem posterior. Os moinhos, por exemplo, são passos bem posteriores, porque demora muito para se construir um moinho e exige uma, um investimento muito grande e uma pesquisa de mercado muito grande. Então, a melhor maneira e a mais rápida de se expandir qualquer cultura é a exportação. E o Rio Grande do Sul já exporta, mas eu acho que exporta pouco, pode exportar três vezes mais do que exporta. O que falta é estabelecer esses canais de exportação, divulgar para o mundo a qualidade do trigo gaúcho. Eu fiz isso com o trigo paraguaio, pedi para eles mandarem amostras do trigo deles para vários laboratórios do mundo, eles mandaram e agora o trigo paraguaio tem boa aceitação, e inclusive no Brasil tiveram valorização de preço. A mesma coisa deve ser feita no Rio Grande do Sul. Deve ser feita segregação no plantio e não na colheita, e depois publicidade disso através da, das análises feitas em vários laboratórios do mundo que podem ser apresentados aos compradores de vários lugares do mundo. A exportação é a melhor forma de incentivar o cultivo de trigo no país. Um abraço forte, Lucas, a você e aos seus ouvintes. E contem sempre comigo para esclarecer qualquer assunto sobre trigo, soja e milho. Esta é a entrevista com Luiz Carlos Pacheco, ele que fala em nome da consultoria Trigo e Farinhas. A gente segue falando sobre o cereal de inverno, mas agora com destaque para a produção no Paraná. Mesmo com o registro de chuvas e dias nublados nas últimas semanas, a colheita do cereal de inverno segue avançando no Paraná. Segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Estado, o avanço foi consistente com um crescimento superior a 15 pontos percentuais em relação ao que se verificava havia duas semanas. Este levantamento mostra que já foram colhidos 74% da área total de trigo paranaense estimada em mil hectares, de acordo com o engenheiro agrônomo Carlos Hugo Godinho, ele que é responsável pelo acompanhamento da cultura do trigo no Deral, com as condições climáticas mais propícias, se espera que o processo seja acelerado a partir de agora. Em decorrência das condições climáticas das últimas semanas, especialmente as chuvas em algumas localidades, é, o pH do cereal está um pouquinho mais baixo. No entanto, o trigo tem se mantido numa qualidade suficiente para o uso de panificação. O que se observa no campo agora são alguns pontos de acabamento e outras lavouras com perda de pesos no grãos. Essa situação ela pode, aliada às quebras que a gente teve por seca, levar a um novo rebaixamento na previsão de safra, que vai ser anunciado em outubro, e no levantamento anterior nós tínhamos 3 milhões de toneladas assim produzidas, o que deve ser rebaixado levemente. E falando rapidamente sobre a soja no Paraná, o Deral aponta que foram plantados 2 milhões e 100 mil hectares, ou seja, quase 40% da área total já estimada em 5 milhões e 600 mil hectares. As chuvas regulares ajudam também no um bom desenvolvimento das plantas. A gente segue em frente agora, virando a pauta, vamos saber como fica o tempo. amanhã de quarta-feira, vamos até o portal AgroLink, a previsão completa com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá Lucas, muito bom dia, bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, o padrão de circulação sofre poucas alterações em relação ao dia anterior, então com isso continuamos com aquele corredor de umidade saindo da região norte em direção à costa do sudeste e para hoje ele sofre um pequeno deslocamento para o oeste, podendo levar condições de chuva mais abrangentes para o Mato Grosso do Sul e São Paulo e diminuindo os volumes previstos sobre o Tocantins e norte do Goiás. Pois bem, em São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul de Minas Gerais, essas chuvas podem ser localmente fortes, na forma de temporais acompanhados de raios, vendavais e uma pequena condição para granizo. Esse granizo, se ocorrer, vai ser de forma bastante isolada e pontual, especialmente entre Minas Gerais e São Paulo. Os volumes podem ser significativos, próximos dos 40 milímetros no Vale do Paraíba, e já nas demais áreas a tendência é de que os volumes fiquem abaixo dos 20 milímetros. As chuvas também continuam persistentes sobre o Mato Grosso e sul do Goiás, com uma abrangência menor do que a registrada no dia anterior e também com volumes menores. Já na região norte, com exceção do Acre, Amapá e sul do Tocantins, as chuvas ficam bem distribuídas com volumes expressivos nas áreas próximas às capitais Manaus e Belém. No nordeste, de maneira geral, as chuvas diminuem, mas as instabilidades de leste promovem as chuvas na costa da região. Então, desde o sul da Bahia até o leste do Rio Grande do Norte, temos condições para pancadas de chuvas rápidas e passageiras, promovendo volumes na ordem dos 10 mm no recôncavo baiano. E na região sul, Lucas, o corredor de umidade pode levar um pouco de chuva ao norte do Paraná com baixos volumes e distribuição irregular. Ao passo que ainda temos o predomínio de tempo firme sobre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, inclusive com aumento gradativo nas temperaturas, podendo superar os 32 graus no sul de Santa Catarina e região metropolitana de Porto Alegre. Por hoje é isso, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente quarta! Muito obrigado pelas informações. Vamos agora passar a reta final do programa de hoje atualizando os indicadores do arroz. Saca de 50 quilos do arroz irrigado sendo vendida a R$ 76,87 em Paranavaí, no Paraná. Em Boa Vista, Roraima, R$ reais redondo. Este é o preço do arroz. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$ 74,85. Este é o mesmo indicador do grão em turvo Santa Catarina.